A paz do Senhor, meus amados, em Cristo Jesus, Temos uma coisa boa para você, uma coisa fundamental para o seu Evangelho. Destacar o seu Evangelho, subir a necessidade de todos os pregadores está nessa mensagem que eu vou estar passando para você agora. Uma mensagem fundamental, necessária. Amém? Não esquece de seguir meu canal. Dá o like, inscreva no meu canal, seja o nosso parceiro nessa batalha, amém? O que eu vou falar para os meus amados hoje, seria consideravelmente a espera. Você quer ser um pregador? Existiu a espera. Tá, mas que espera é essa que eu estou mencionando? A espera do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Amém? Vamos dar a lida lá rapidamente em alguns contextos para a gente entender essa grande espera. Alguns consideram que Atos Apóstolos é o, é, o, é o livro do Espírito Santo, a grande espera. Vamos ler um capítulo, é, Atos 1, vamos lá dar uma lida em Atos 1. Introdução, a ascensão de Jesus. Fez o primeiro tratado a teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Até um dia que foi recebido em cima, de, depois de ter dado o mandamento, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitos infal, infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a, a respeito do reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, que a esperasse a promessa do pai que disse Ele, de mim ouviste porque na verdade João Batista batizou com água mas eu vos batizarei com o Espírito Santo não muito depois desses dias aquele que se a havia reunidos perguntou-lhe dizendo Senhor restaurará tu nesse tempo o reino de Israel diz-lhes na verdade não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhos tanto em Jerusalém como toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aqui está a grande espera: aconteceu, que seria, na verdade, o derramamento do Espírito Santo. Sem Ele, nada somos, nada podemos fazer. Não existe nenhum tipo de evangelho sem o Espírito Santo. Ou nenhum tipo de, de ministério sem o Espírito Santo. Ou seja, de pregação, ou seja, de louvor, de batismo, de cura. Todos os evangelhos, todos os chamados têm que ter o Espírito Santo. Certamente, então, que os apóstolos, talvez eles aguardavam ansiosamente por esse, por esse momento. É uma profecia que veio de muitos anos atrás, lá do tempo do profeta Joel o profeta Joel, ele, ele profetizou ele falou exatamente Joel 2, lá no versículo 28 que ele diz há de ser que depois derramarei o meu, espírito, o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos os vossos filhos profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão ou seja, o profeta Joel já tinha profetizado isso possivelmente 519 antes de Cristo, que seria derramado essa virtude, essa maravilha, essa graça, que é o nosso Consolador, não deixa de ser. E certamente no, é, no Evangelho, o primeiro profeta até mencionar o derramamento, ainda não foi nem Jesus, o primeiro profeta a mencionar o derramamento, foi João de Apocalipse. Que João de Apocalipse, Mateus 3, lá no versículo 11, ele disse, batizo batizem vocês com água, mas virá um Deus Todo-Poderoso, que Ele batizaria vocês com o Espírito Santo e com fogo. Seria exatamente essa espera, seria essa, é, de, de, esse, é, esse derramamento, Seria muito importante isso, seria uma graça de Deus receber isso. Uma coisa que me chamou muito atenção é que depois eu comecei a pensar em que os profetas que andaram com Jesus, João, Pedro, Marcos, Felipe, Bartolomeu, Timóteo, Judas, Escariotes, enfim, todos eles, Pedro, eles ah, ah, se, fosse, se nós formos colocarmos na ponta da caneta, eles não eram mesmo abatizados com o Espírito Santo ainda. Ou seja, eles serviam a Jesus, eles eram discípulos, alunos de Jesus. Eles falavam, de, eles iam com Jesus, ajudavam, serviam a Jesus. Jesus eram um verdadeiros discípulos nesse três anos e meio do ministério de Jesus depois que ele foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista também no capítulo 3 de Mateus ou seja eles não eram batizados pelo espírito exatamente eu observei isso que se você ler o, os quatro evangelhos Mateus Marcos Lucas e João você não vai ver nenhum desses discípulos por alguém já você lê em algum lugar? Não tem. Eles não tinham o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Ele era um servo, teria aceitado Jesus, teria, ser batizado, teria, teria tido batizado com água. Mas eles esperavam essa plenitude do Espírito Santo. Mas o caso é, por que, que não, eles não foram batizados antes? Porque ainda era promessa. É, teria uma necessidade muito grande da ascensão, como diz aqui no, no título, do capítulo 1 de, de, de de Atos, teria que acontecer a ascensão, a subida, o, o, o brilho de Jesus, a, a aceitação de Jesus do lado do seu Pai no céu, na glória. Teria que ter essa ascensão, essa subida. Portanto, esse milagre só, teria, só ia ser concretizado após a, ser a ascensão de Jesus Cristo. Amém? Não então, aqui, se nós prestarmos atenção no capítulo. A Atos 1, no capítulo 4, estando eles, determinou-lhe determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ausentaste. O, o que Jesus quis dizer ao seu discípulo com essa frase? Não se ausentai de Jerusalém, esperai de mim que eu falei para vocês, que derramaria sobre vós o meu Espírito Santo. Ou seja, não se ausentai, não saia agora de Jerusalém. Jesus queria dizer por esse lado, não saia agora de Jerusalém. Não saia pregando agora. Eu sei que vocês estão ansiosos para sair, porque eu já padeci, eu já morri. E então é é, é, quando ele fala esse sermão, ele já tinha ressuscitado. Mas como ele estava na terra, aqui diz, que ele ficou 40, aqui diz no versículo 13 que ele ficou 40 dias na terra, ele falou assim, não se ausentai. Por que não se ausentar? Porque ele, mesmo ressuscitado, não teria acontecido a ascensão. e não teria chegado ao céu ainda. Você entende? Então, portanto, não se ausentar. E não sai agora por outro lado, isso me faz entender que eles, mesmo sabendo da promessa, mesmo servindo a Jesus, mesmo sendo alunos de Jesus, eles só poderiam mesmo fazer a obra na raiz, é, curar, evangelizar, fazer as pessoas se converter, ter um sermão profético, quando eles recebessem a plenitude, isso me fez entender. Por isso que Jesus falou não, não sai agora, espere que eu abraço meu Pai no céu e após lá derramarei, derramarei, eu vou derramar a as promessas sobre vós, foi exatamente isso que aconteceu, é por isso que não, eles não, não pôde se ausentar. De repente eles estavam, meu Deus, Jesus morreu, agora eu vou fazer a obra. Mas é necessário que nós é, façamos a obra com o Espírito Santo, era isso, claramente isso que ele quis dizer: esperai, se ausentai. Deixa ser derramado sobre vós o Espírito Santo. Vem entender, se você quer fazer o um ministério, não tem como você impor ou você buscar, ou você crescer no ministério se você não buscar o batismo do Espírito Santo. Era exatamente isso que Jesus quis dizer. Esperar o batismo, esperar a ascensão, esperar o derramamento sobre vós. Que no ele disse, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Receberei e testemunho, tanto em Jerusalém, como em todo o Judé, Samaria, até os confins da terra. Depois que eles recebessem o Espírito, eles começariam a sua obra. E foi exatamente o que aconteceu, sem dúvida. Depois que aconteceu, Jesus foi recebido no céu. Em Atos, apóstolo capítulo 2, diz o seguinte. cumprindo se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio o céu um som como um vento é, viemente e impetuoso, encheu toda a casa e estava assentado. Quando então Jesus subiu, eles recebeu e veio um vento impetuoso do norte. Quando Pedro começou a evangelizar, a pregar o evangelho, o Espírito Santo veio sobre ele. E a palavra não era mais simplesmente uma palavra histórica, era isso. Não era exatamente uma palavra de conhecimento, era uma palavra histórica, mas ao mesmo tempo alimentado com a revelação que seria a promessa. João 14, 17, o Espírito que o mundo não conhece estaria no meio de vós e revelaria todas as coisas. Seria isso? Mateus 28, versículo 19, irei para o Pai e derramarei sobre vós o meu Espírito. Então começou a promessa se concretizar exatamente por isso que o Venho um Vento impetuoso e aconteceu, que naquele primeiro sermão, o primeiro discurso de Pedro com o Espírito Santo foram ganhos mais de 3 mil almas e as pessoas começaram a falar a línguas repartidas, ou seja, a coisa começou a pegar, começou a passar a, o Espírito para as pessoas que aceitavam Jesus, também já era batizado com o Espírito, começou o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 a promessa se concretizou para que as pessoas, e sim, não pregar o Evangelho, mas de, de, de, de uma raiz histórica de uma raiz de conhecimento mas de uma seção de revelação e de cura e de poder, foi exatamente por isso que eles foram perseguidos Atos Apóstolos, é um livro de muita conciliação, começou a primeira igreja em Jerusalém, foram terminar esse ministério em Roma, aonde Saulo, Paulo foi preso em Roma e ficou em uma, uma, uma, uma prisão em domicílio perante dois anos porque tinha poder de Deus e isso fez... Fez um atrito entre os religiosos da cidade, entre as religiões, as falsas religiões, entre os sacerdotes, entre o cenétrio, entre as sinagogas. Foram difíceis. Estevão, então, no capítulo 7, foi apedrejado. Paulo e Silas foram presos. Em diversas partes você vai encontrar grandes perseguições, mais grande cura e um ministério de, de um Formosul, um ministério que cresceu tão rápido, foi uma coisa estrondosa Jerusalém, Judéia, Éfesus, é, todo o norte da Mesopotâmia foi abraçado com o poder de Deus e muitas almas foram ganhas, rapidamente cresceu o ministério em toda a Judéia, em todo o norte da Mesopotâmia, foi uma coisa estrondosa foi uma coisa maravilhosa, mas tudo aconteceu porque foi derramado o Espírito ou seja, meu amado, não se iluda, busca o Espírito, jejuma, ora, desce. Esse é o grande segredo para que o seu ministério seja abençoado. Não se iluda com um só conhecimento. Tem que jejuar, tem que buscar, tem que fazer menção da sua carne, quebrar o seu eu, para que o Espírito Santo continue nos usando nessa terra até a consumação do céu. Parece que as coisas estão tá tão graves, parece que a iniquidade aumentou tanto, Mateus 24 está se concretizando, a iniquidade aumentou, mas nós precisamos viver uma, uma perseverança, que Mateus 24, 4, 13 diz, aquele que perseverar será salvo, então temos que ver no, no tempo da perseverança. Precisamos é, ainda imitar os apóstolos, não acabou. Na verdade, o Atos dos Apóstolos acaba com 30 capítulos, acaba numa história, na aproximadamente 53 anos de Cristo, fechou a história, Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos, mas para mim, Atos Apóstolos ainda somos nós, não acabou, porque a nossa história veio deles e deles veio em geração em geração e não pode acabar. Nós não podemos deixar isso morrer, meus amados. Não pode. Porque, ah, mudou o evangelho moderno. Não, não existe, irmão. Seu um Espírito Santo, nós não poderíamos chegar à terceira Jerusalém. Ou seja, eu falo terceira porque teve um, tanta queda que eu considero terceira, que será agora Apocalipse 21, que é a, a Jerusalém Eterna. Só vai entrar neles lavados, remidos e batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tem como a gente esquecer esse feito do Espírito Santo, deixar ele lá fora e tentar resolver um evangelho só no conhecimento de, e de coisas à parte. Não, não faça isso. Não faça isso. Porque Mateus 28, versículo 20, Jesus disse, Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, até os fins do tempo tem que ser o mesmo sentido, o mesmo Espírito batizando e operando até a consumação do século. Isso Jesus quis dizer. Amém? Então fique na graça que essa palavra venha te fortificar para que o seu ministério venha fortalecer através do Espírito Santo. Fique na paz e dá um like. Pastor Lusiton Barbosa Lopes.